Olá, boa noite, graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero e desejo que estejam bem. É, o Senhor nos reúne nesse tempo para mais uma mesa juntos, uma mesa de comunhão, uma refeição espiritual, onde nós possamos crescer em vida. O meu desejo é que o Espírito Santo, com graça, com sabedoria, com entendimento, revelação e discernimento, Ele possa nos alcançar, trazendo luz para dentro de nós e nos constrangendo diante de quem Ele é, para que nós possamos ser transformados, que a nossa mente seja renovada eu convido você para que você ore comigo e por mim nesse tempo, para que o Senhor tenha primazia nesse lugar e que a presença dEle inunde a minha e a Tua vida, em nome de Jesus. Pai, nós queremos Te adorar nessa noite. Eu quero Te adorar, Senhor. A minha atitude não poderia ser outra diante de quem Tu és, diante da Tua soberania, diante do sacrifício feito por Ti naquela cruz do Calvário, quando o Senhor nos remiu, nos limpou, nos purificou, quando o Senhor nos incluiu naquele dia na Sua morte, nos dando o direito de sermos feitos filhos. Eu quero Te louvar porque o Senhor nos tirou de um lugar de trevas, aonde era impossível para nós, por nós mesmos, sair. O Senhor nos libertou desse império de trevas e nos trouxe para o reino maravilhoso do Seu amor. Um reino onde há cura, onde há purificação, onde há arrependimento, onde há mudança de rota. Nesse lugar, o Senhor nos curou, o Senhor nos limpou, o Senhor nos deu a identidade de filhos e nos selou com o santo selo da promessa graças te dou Jesus porque tu és o logos de Deus tu és o início e o fim tu és o que és o que eras e o que há de vir e diante da tua soberania eu não tenho nada para oferecer nada diante da força mais poderosa do, de todo o universo eu não tenho nada para oferecer eu não tenho nada diante da Tua onipotência, a não ser um coração rendido, contrito e completamente dependente diante da Tua soberania. O meu desejo é que o Senhor venha como labaredas de fogo nessa noite, nesse tempo, através da Tua palavra, promovendo arrependimento, constrangimento. Dentro de cada um de nós, que o Teu Espírito traga a luz diante de nós, que as nossas trevas sejam expostas para que vendo nós possamos reconhecer e reconhecer pedirmos a Tua ajuda. Esse é o desejo do meu coração nessa noite, nesse tempo para a Tua igreja, ó Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Sabe, queridos, eu tenho sido muito constrangida pelo Pai nesse tempo. Nessa semana que se passou, eu fui muito constrangida pelo Espírito. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui, nesta família, na família Rema, aproximadamente 10 anos. E eu posso dizer para vocês com convicção de que a palavra aqui pelo menos nós temos procurado levar e trazer a essa, a essa família uma palavra que seja genuína uma palavra que venha do coração do pai ainda que nós possamos falar histórias do Velho e do Novo Testamento, mas vocês vão perceber que sempre e toda a vida elas vão convergir em Cristo Jesus, porque esse é o propósito, esse é o propósito de estarmos aqui. Mas o que vemos ali fora não é isso. A igreja hoje, falando de uma forma, não só no Brasil, mas também fora, Nesse tempo a igreja está adoecida, a igreja está doente, precisando de cura, mas essa é parte da pregação, não só isso, a igreja precisa urgente de arrependimento. E é sobre isso que o Pai tem me constrangido e eu não tenho outro lugar para fugir. A não ser repartir aquilo que o Espírito tem colocado dentro do meu coração nesse tempo. O texto e o tema da ministração dessa noite é... O brado de Deus que ecoa no céu para todos nós hoje é arrependimento. E eu convido você para abrir a sua palavra em Atos, no capítulo 2... Do versículo 37 até o 41. Que é por aqui que o Espírito Santo vai começar a ministrar nos nossos corações nessa noite. Deixa eu repetir para vocês. Atos 2, 37 a 41.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 para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. Sabe, queridos, uma marca, uma das marcas do genuíno avivamento é a pregação fiel das escrituras. Pedro, nesse dia, ao ser cheio do Espírito Santo, ele levantou-se para pregar, para falar para as pessoas. Ele não trovejou palavras de sabedoria humana. Ele não discursou ensinando a multidão apenas princípios religiosos. A sua mensagem foi poderosa, não por causa da sua eloquência, mas porque ele estava revestido do poder que vinha do alto. O conteúdo da mensagem de Pedro foi Jesus, e Jesus somente. Pois o ministério do Espírito Santo é exaltar Jesus.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 porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou de anunciar. Antes de Pedro naquele dia falar sobre de cura, ele revelou à multidão a sua doença. Antes de falar de salvação, ele mostrou a eles que eles estavam perdidos. Pedro mostrou que a maior urgência para o pecador é a mudança de mente, é a mudança de coração, é a mudança de vida. Nós temos vivido hoje uma mudança preocupante na pregação. Tem-se pregado muito sobre libertação e quase nada sobre arrependimento. Alguns pregadores dizem que as pessoas sofrem porque estão com encosto, outras porque têm mau olhado, com espíritos malignos. Dizem que elas precisam é ser libertas. Mas isso é apenas metade da pregação. Ainda que as pessoas estejam mesmo possessas e precisam ser libertas, o problema não será resolvido. Porque todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Todos nós precisamos nos arrepender. O homem é culpado. Ele não é apenas uma vítima. E eu costumo dizer uma coisa. Quando a pessoa se queixa muito. E sempre imputando ao outro a culpa. Eu procuro dizer com muita sinceridade. Qual é a tua participação nessa desordem da qual você tanto se queixa? E normalmente a pessoa recua porque o Espírito traz luz. E quando o Espírito traz luz nós não temos para onde fugir. A não ser reconhecer que parte do problema também é nosso. Então ainda que essas pessoas venham e sejam curadas. Elas precisam de arrependimento genuíno para que haja uma mudança de mentalidade e elas tenham a capacidade de receber a palavra e mudar a vida, mudar de atitude, se render ao Senhor para que haja uma mudança genuína no caráter, na maneira de pensar, na maneira de agir, no comportamento e isso é o Senhor que promove. Eu creio, eu creio de todo o meu coração que um grande avivamento está para acontecer, sim, e Ele vai varrer toda a terra, arrancando os escombros de uma igreja sem vida. O que as pregações não puderam fazer, o Espírito Santo vai fazer, usando homens e mulheres cheios da presença de Deus. Será Deus intervindo e não tentativa de homens. Não é porque os pastores vão mudar as mensagens. Mas as mensagens estarão cheias, inundadas pela unção do Espírito Santo. E será um tempo onde milhares de vidas chegarão ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. A igreja não só no Brasil, a igreja no mundo será sacudida. Crentes serão despertados. Pecados escondidos serão confessados e abandonados. Vidas cativas serão libertas. A igreja de hoje é apática e sem poder. Mas ela se tornará impactante, cheia da presença de Deus. Mas não se pode fazer um avivamento. Pois Ele é a obra exclusiva do céu. É a obra do Espírito Santo. Antes de mandar a igreja ao mundo. Jesus Cristo mandou o Espírito Santo à igreja. Ele disse aos discípulos. Ele passou 40 dias depois que Ele ressuscitou com os discípulos. E era muito bom estar com Ele. Mas no momento que Ele foi acendido ao céu, Ele disse a eles, Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Era terrível ficar em Jerusalém. Eles não queriam ficar em Jerusalém. O mestre havia ido embora, eles estavam assombrados, estavam com medo. Eles ficaram com as portas trancadas. Até que do alto eles foram revestidos de poder. A mesma ordem precisa ser observada hoje. Não há missão sem capacitação. Não há pregação sem poder. Não há avivamento sem derramamento do Espírito Santo. Isso está em Atos no capítulo 2, 38 e 39. A igreja hoje tem crescido para os lados, mas não para cima, nem em profundidade. Ela tem sido muitas vezes superficial, rasa e matura, e digo mais, mundana também. Ela tem extensão, mas não tem profundidade, tem números, mas não tem vida. É grande, mas não causa impacto. Ela cresce, mas não amadurece. É como a igreja de Sardes. Tem nome de quem vive, mas está morta. Primeira, em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor diz. Ao anjo da igreja de Sardes escreve. Estas coisas diz. Aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas, conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Alguém disse que a igreja brasileira tem cinco mil quilômetros de extensão, mas apenas cinco centímetros de profundidade. mil quilômetros de extensão e cinco centímetros de profundidade há um vácuo um hiato, um abismo entre o que os crentes professam e o que vivem entre o que falam e o que fazem a integridade e a santidade não têm sido prioridade na vida de muitos crentes eles estão caindo nos mesmos pecados vis que condenam os ímpios. A palavra é relativizada e os valores absolutos de Deus são ignorados. Muitos ministros abraçam o evangelho sem cruz, sem verdade, sem absolutos. Eles não se importam com a verdade. Eles estão mesmo interessados no lucro. Não buscam o que é certo, mas o que dá certo. Não buscam o que é ético, mas o que funciona. Esta pregação tem gerado crentes fracos, doentes e superficiais. E tem causado um escândalo. Eles o escândalo que a igreja hoje tem causado ali fora, é muito maior do que o resultado positivo. A sociedade ali fora percebe isso. Algumas igrejas perderam autoridade para falar em nome de Deus, pois o evangelho que pregam é outro evangelho estamos vivendo um doloroso período de uma igreja apóstata vibrante sim, mas sem a vida sem a vida de Deus rica sim, mas diante dos homens porque diante de Deus ela é pobre, cega e nua não é só no Brasil é no mundo inteiro catedrais que outrora na Europa, nos Estados Unidos eram, abrigavam milhares de pessoas desesperadas por Cristo Jesus. Hoje estão vazias e algumas não passam de escombros. Quando o verdadeiro evangelho é abandonado, a conduta entra em colapso. Porque o homem é resultado da sua fé. Como ele crê, assim ele é. Não há santidade fora da verdade. Não há cristianismo autêntico se a sua base não está na palavra de Deus. Uma igreja apóstata não pode gerar crentes genuínos. Uma igreja em crise espiritual gera crentes trópicos e doentes. Por isso, o que vemos hoje é o mundo entrando cada vez mais para dentro da igreja. O brilho do rosto de Deus não tem resplandecido a vida dele na igreja. A igreja perdeu a sede do Todo-Poderoso para buscar avidamente as bênçãos do Altíssimo. Deus se tornou para ela apenas um abençoador e não Senhor. Quando você fala que as pessoas precisam se arrepender, não, não, eu estou aqui apenas para resolver meu problema. A glória de Deus não está mais sobre a tenda da igreja. Isso aconteceu também no passado. Aliás, isso sempre acontecia quando as pessoas, o povo de Deus se desviava dele. A igreja hoje se tornou apenas o abençoador e não o Senhor. O homem é o centro e não Deus. O que se busca é a vontade do homem. Que a vontade do homem se faça no céu e não que a vontade de Deus se estabeleça na terra. As pessoas hoje vão à igreja não para adorar ao único que é digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Elas vão para buscar a resolução dos problemas. O homem hoje invoca a Deus, não porque tem sede de Deus, mas por aquilo que ele pode receber. Ele entrega o dízimo, não porque tem prazer na fidelidade, mas pelo retorno que isso pode representar. E eu quero dizer que aqui, nesta família, raros são os momentos onde se aborda esse assunto, mas é um princípio está na palavra não foi retirado de lá não é porque os ministros não estão falando sobre o assunto que ele foi retirado da palavra é um princípio e princípio foi colocado na palavra para ser cumprido e eu gostaria de aproveitar agora e dizer algo aqui eu estou aqui há 10 anos nessa família digo por mim que todas as vezes que somos convocados pelo Espírito para estar aqui às segundas-feiras. Nunca nos foi designado o que nós vamos trazer. Jamais o pastor pediu e falou, eu quero que vocês falem sobre isso ou sobre aquilo. Porque cremos na centralidade e no governo de Cristo Jesus nesse lugar. E quero dizer... E digo por mim agora, que muitas vezes quando eu sou convocado, o Espírito já falou comigo em casa. Algumas vezes dois dias antes. Os crentes de hoje são um pouco diferentes das pessoas do mundo. Os negócios são enrolados, falta integridade nos compromissos e verdade nas palavras. Há crentes que são cativos de vícios degradantes e para manter as aparências colocam máscaras e assim cometem duplo erro. Ou de pecar e de tentar esconder o pecado. A qualidade de vida moral do povo evangélico hoje está muito aquém daquilo que Deus estabelece em sua palavra. Não adianta racionalizar, criando motivos para justificar o pecado. Deus pesa os corações, ele sonda os filhos dos homens e diante dele a luz e as trevas são a mesma coisa. Ninguém escapa do escrutínio de Deus. Seus olhos oniscientes devassam todas as máscaras que usamos. Diante de Deus não adianta disfarçar, Ele requer a verdade no íntimo, Ele não se satisfaz com a aparência, Ele não se contenta com folhas, Ele busca os frutos. Ele busca por trás da aparência das folhas ver se tem fruto. Antes de falar do derramamento do Espírito, o profeta Joel convocou a nação inteira de Israel a se voltar para Deus. Antes do Pentecoste, o povo precisava ser tratado. Antes do céu se abrirem, o povo precisa acertar a sua vida com Deus. Antes do derramamento do Espírito, o caminho para Deus precisa ser preparado. E nós vamos olhar isso em Joel, no capítulo 2, do versículo 12. Nós vamos ler o 12, o 16 e o 28. Joel 2, 12, 16. E 28 Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus Porque Ele é misericordio, misericordioso e compassivo E tardio em irar-se E grande em benignidade e se arrepende do mal O 16 agora Congregai o povo, santificai a congregação Ajuntai os anciãos, reuni-os Reuni os filhinhos e os que mamam Saiam o noivo da sua recâmara E a noiva do seu aposento o 28 agora. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Você pode ler o texto todo. antes do derramamento do Espírito o caminho para Deus precisa ser preparado esse texto aqui quando você for ler ele na íntegra ele vai dizer que requisitos alguns requisitos foram necessários primeiro nós precisamos ser profundos ou seja de todo o nosso coração não adianta fingir Deus não se impressiona com a majestade dos nossos gestos e nem com a eloquência das nossas palavras. Ele não aceita promessas vazias, votos tolos, compromissos pela metade. As palavras são eloquentes, mas as ações são pobres hoje em dia. Superficialidade tem sido o aponágio da nossa geração. As palavras são eloquentes, mas as ações são pobres. A aparência é robusta, mas a realidade é pálida. Os rituais são pomposos, mas seu conteúdo espiritual é vazio. As luzes fabricadas na terra são ofuscantes, mas o brilho da glória de Deus é inexistente. Nós precisamos de quebrantamento, ou seja, com lágrimas... Com choro, com rendição, porque Deus não despreza um coração quebrantado. As lágrimas de arrependimento não são esquecidas por Deus, os que choram por seus pecados são bem-aventurados. É impossível, é impossível ser cheio do Espírito Santo, sem antes esvaziar-se de todo o entulho que entope a nossa vida. Essa faxina é dolorosa. Sim. Mas ela precisa ser feita. Ainda que com lágrimas. Avivamento não começa com alarido, Mas com choro. Não começa com autoproclamação, mas com lágrimas. Deus derrama água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca e quando nos humilhamos até o pó a presença do Espírito Santo vai se manifestar com torrentes dos céus sendo derramadas sobre a nossa vida sobre a igreja porque a igreja somos nós É quando começarmos a chorar pelos nossos pecados é que seremos consolados. É vaso quebrado que Deus usa para fazer vasos de honra. Precisamos de diligência, ou seja, com jejum. Precisamos jejuar para que Deus dobre o nosso coração e nos torne sensíveis a Ele precisamos jejuar para que Deus nos dê percepção da malignidade do nosso pecado e da pureza da santidade divina precisamos jejuar para que todas as desculpas que arranjamos para nos voltarmos a Deus caiam por terra jejum é fome de Deus, é saudade do céu, é necessidade do eterno quem jejua tem pressa quem jejua está dizendo que tem mais prazer no pão do céu do que no pão da terra. Jejuar é abrir mão do bom para adquirir o melhor. É abdicar-se do pão da terra para alimentar-se do pão celestial. Jejuar é dizer que Deus é melhor do que suas dádivas mais excelentes. Precisamos também de sinceridade. Ou seja rasgando o nosso coração no passado as pessoas tinham o hábito de rasgar as vestes na hora do desespero Deus contudo não se satisfaz com essa manifestação externa diante dele não adianta impostar a voz gritar, gesticular pois esses gestos não o impressionam a igreja de Sardes dizia ser uma igreja mas estava morta a igreja de Laodiceia dizia ser uma igreja rica mas estava pobre Deus quer um coração rasgado sincero autêntico determinado a voltar-se para ele quando a trombeta soou o povo foi convocado a voltar-se para Deus como lemos ali do sacerdote a criança de peito. Todos foram convocados a voltar. Então houve restauração e perdão. E como resultado veio a gloriosa promessa. E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Veja que o derramamento do Espírito vem depois. E não antes do acerto de vida com Deus. Buscar avivamento sem antes tratar o pecado é leviandade. Pois é querer que Deus compactue com o erro. É preciso preparar o caminho para que Deus se manifeste. Quando Paulo chegou a Tessalônica. A Bíblia relata que a mensagem do Evangelho vazou pelos poros da igreja. E alcançou todo mundo. Quando ele chegou em Éfeso, a partir dali o evangelho irradiou-se por toda a Ásia Menor. As igrejas foram plantadas em toda a província, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Colossos. Sempre, sempre que Deus visitou o seu povo em poderosos derramamentos do Espírito, a igreja avançou para conquistar os perdidos lá de fora, no mundo. Aonde eles estavam. Porque nesse tempo, nessa era da igreja, nós estamos precisando desesperadamente do Pentecoste, de um avivamento, de uma manifestação da glória de Deus nesses dias na igreja. Nunca na história, Houve uma explosão tão grande de fogo estranho como está acontecendo nesse tempo. Sabe por quê? É assustador quando a gente acessa algumas coisas. A humanidade está ávida por novidade. Tudo que oferece resposta rápida, imediata. A necessidade de cada um. O homem corre e busca desesperadamente. Algo que seja rápido. Imediato. Para a minha necessidade. As pessoas hoje não estão interessadas na verdade. Mas naquilo que funciona. Elas não buscam o que é certo. Mas o que dá certo. Não se interessam pela integridade. Mas por resultados não querem santidade, mas sinais. Não são atraídas pela cruz, mas por milagres. Há o lenço ungido. Há a água lá de, do, do, do, do rio não sei de onde de Israel. Há uma rosa. São vendidos esses produtos. Uma água que coloca na frente do rádio. Com promessas mirabolantes. Resposta rápida. Imediata Não buscam negar a si mesmos E a cada dia tomar a cruz E seguir Jesus Mas correm Atrás de um falso analgésico Que lhes acalme a dor do agora Mas o que devemos fazer Diante dessa triste realidade Nós Um pequeno rebanho uma família que busca levar o evangelho com verdade, com integridade. Aonde tudo converge em Cristo. Aonde eu tenho que negar a minha alma. Eu tenho que renunciar os meus gostos muitas vezes para fazer a vontade de Deus. O que devemos fazer, eu e você, diante dessa triste realidade que nos deparamos hoje? Lamentar? Apenas alertar o povo sobre o perigo dos falsos mestres? Muito mais que isso, nós precisamos buscar o fogo verdadeiro. Só o fogo autêntico pode apagar o fogo falso. Só o fogo do céu pode fazer morrer as chamas do fogo estranho. Deus sempre se manifestou através do fogo. Quando Deus apareceu a Moisés no sinal, Ele revelou-se através do fogo. No Monte Carmelo. Deus destronou a credibilidade do abominável Baal, mandando fogo do céu. Quando Salomão consagrou o templo, o fogo de Deus invadiu todo o santuário. No Pentecoste, o Espírito desceu sobre os discípulos como chamas de fogo. Ou seja, Deus é um fogo consumidor. O trono de Deus é fogo, a palavra de Deus é fogo, Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Jesus também batiza com fogo. E o fogo de Deus, muito em breve nesse grande derramar do Espírito sobre toda a terra, Ele vai se alastrar. Ele vai saltar obstáculos. Porque o Espírito de Deus desconhece dificuldades. Ele tem todo o poder. Ele pode tudo. Mas Ele precisa que eu me renda. Que eu reconheça os meus pecados. E eu me prostre diante dEle em arrependimento. Clamando para que o Espírito Santo coloque uma luz para mim. E não no outro. Quando rendidos estivermos, a igreja se tornará viva, forte, impactante e vai gerar mudanças ali fora. O fogo de Deus não pode ser fabricado nem produzido artificialmente. Ele é resultado de uma vida no altar... No secreto. De uma busca sincera. De uma consagração verdadeira. De uma entrega sem reservas. De almas que suspiram pelo Altíssimo. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O grande soluço de minha alma hoje. O grande grito do meu coração. É que eu possa ser um graveto seco a pegar fogo. Pois eu estou certa de que se o fogo pegar na lenha seca, até a lenha verde começará a arder. Eu creio que o Senhor está nos preparando para o maior avivamento de toda a história. E eu quero contar uma experiência que eu tive para vocês, para nós encerrarmos. No dia 31 de 3 do ano passado. Eu estava no meu tempo a sós com o pai. E eu tive uma experiência. Eu compartilhei isso na época com duas irmãs minhas, minhas amadas companheiras de jornada, Betina e Nina. Nos alegramos por um pequeno instante, mas logo nos esquecemos disso. A semana passada, no dia 31 do 3. quando eu estava no meu tempo a sós com o Pai, Ele me lembrou do que Ele havia me mostrado. A visão que eu tive era de um lugar onde tinha menorá acesa, a, o candelabro aceso, o candelabro era enorme, ele estava aceso e ele atravessou o teto e as pessoas de longe enxergavam. E na volta toda, havia um congestionamento muito grande. Porque as pessoas, elas iam, elas corriam para ver o que era aquilo. O lugar era aqui. era nesse lugar a menorá estava ali e é, a, a menorá a, o candelabro estava aqui, um candelabro enorme ele atravessou o teto e ele estava aceso e a glória de Deus podia ser vista de longe e as pessoas corriam para cá foi muito claro O senhor disse para mim naquele dia dia 31/3 de 2021 e agora dia 31/3 de 22 que o rio de cura um rio de cura vai passar através da vida de algumas pessoas o suficiente para incendiar o lugar. Ele me pediu e disse ainda que é algo maior do que nós podemos imaginar. Pediu três dias de jejum. Diante de vocês, confessando, eu não fiz. Eu fiz três dias, sim. Intervalos, 24 horas, um intervalo, 24 horas, um intervalo, mas Ele não pediu isso. Ele pediu três dias. De rendição. Porque Ele vai fazer. Porque Ele é fiel para cumprir o que Ele disse. E Ele vai fazer. O meu desejo. É que o Espírito Santo nessa noite te constranja. E que você não tenha para onde correr. A não ser se arrepender diante dEle. Uma coisa que o Espírito tem ardido no meu coração nesse tempo também. É que se nós quisermos... Ser agentes de transformação... De revelação... De manifestação da glória de Deus... Nesse tempo... Eu e você precisamos entender... Que o nosso relacionamento com Deus... Precisa estar fundamentado em referências incondicionais. Nós precisamos estabelecer uma relação firme, sólida, que seja superior às condições pelas quais a gente passa. Sabe por quê? Porque às vezes durante a nossa jornada nós temos a tendência de querer escolher caminhos. Mas só há um caminho, e o caminho é o caminho da nossa transformação. Qualquer que seja a via, qualquer que seja o percurso, quaisquer que sejam as adversidades que enfrentamos, é o caminho da nossa transformação. Até quando? Até que Cristo seja formado em nós. Até que do alto nós sejamos revestidos com poder e com autoridade para que a nossa voz cause um impacto nas pessoas. E as pessoas não venham dizer, uau, eu achei legal a tua ministração, porque ela não é minha. Eu quero que as pessoas vejam Cristo e que elas digam, naquela fala existia Cristo, eu vi Cristo Jesus. eu não sei qual é o teu momento hoje eu não sei se nesse momento, nessa estação que você está, você está enfrentando muitas adversidades, doenças problemas de todas as ordens é o caminho da tua transformação não tenta buscar outra via peça ao Senhor discernimento e entendimento revelação para que ele te mostre como passar por isso se você vive um tempo de alegria, de paz e goza de plena paz, harmonia em todos os aspectos é o caminho da tua transformação agradeça e prossiga até aquele dia onde nós vamos chegar diante do Abba diante do nosso Pai e entregar de forma materializada aquilo que Ele confiou a nós esse é o desejo do meu coração quando isso acontecer, os nossos olhos não estão mais nas coisas temporais e transitórias mas eles estão no que é eterno. Eu busco não mais fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se essa ministração nessa noite, em algum momento te confrontou, reparta com alguém, para que o Espírito Santo gere transformação e mudança de vida dentro de cada um de nós. Em o um nome do Senhor Jesus. Amém e amém Senhor.